e temos vários aqui ó tem outros aqui também muito bonito também com 16 pontos agora aí tem um outro aqui também que esse diamante que é bonito e ele tem 13,5 e meio então é, é uma seleção de diamante já mais ou menos para trabalhar mesmo já dentro da mais para testemunho mas a pessoa também falar oh, eu quero comprar um diamantinho para não saber como é que é um diamante então é o é um excelente produto é são diamante natural não tem nada de diamante força todos são diamante natural então, a pessoa por exemplo pega um diamantinho pequeno desse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 É, aí a pessoa já tem o conhecimento do brilho Você vê que ele tem um, assim, ó, um brilho metálico né? Você vê que ele tem um brilho especial E esse aqui é o importante ó, Você põe um diamante perto do outro Você vê que o brilho de todos eles ó, ó. Você vê que o brilho dele não muda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 É... Porque o diamante tanto faz, ele está na sombra, como ele está no sol, vocês veem que aquele ele está na sombra. Vocês veem que o brilho que ele tem, não tem nada, pode estar tá na sombra, no sol, no sol ele ainda brilha mais ainda. Então ele é de noite, se tiver um mínimo de luz, você vê o brilho que ele dá também. Então o diamante ele tem muita diferença. E lembrando pessoal aí que segunda-feira nós temos uma live. E uma boa tarde, um bom dia de Malvíssimo Coca.